Pessoas desmotivadas desmotivam pessoas animadas. Pessoas desmotivadas colocam pessoas que têm tudo para crescer para baixo. Pessoas desmotivadas paralisam pessoas que estão avançando.